Olá para vocês, estamos começando mais um Boletim Cultural, o Boletim Cultural desta sexta-feira pós... Feriado de Corpus Christi, sexta-feira, que tem cara de segunda-feira, né? Parece que ontem foi sábado, foi domingo, Tá meio estranho esse clima, mas hoje é sexta-feira, muita gente já emendou com o feriado de ontem, está aí só curtindo a boa, e aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir neste final de semana. Legal? Olha, eu começo o programa de hoje, como sempre, agradecendo o apoio da farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 19... 1942, não. 1982. É no mercado já há 40 anos. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. E nessa farmácia você pode com certeza confiar, viu? Vamos começar ainda com a programação musical. Então, diretor, roda a vinheta, por favor, vai. Muito bem, hoje programação agitada nos bares da cidade e da região. Hoje tem The Ones se apresentando no Pacaembu Meet, em Sumaré, o Pacaembo Mítico, que fica na Avenida Rebouças, número 1453, no Jardim Alvorada. E a banda The Ones dispensa comentários a banda maravilhosa que manda o melhor do pop rock pra você. Legal? Muito bom pra você curtir lá em Sumaré. Um lugar gostoso, aconchegante para você curtir com a família e com os amigos também. Já amanhã, sabadão, tem o vocalista da banda The Ones. O Juarez Angelini, é, ele estará se apresentando no Mr. Jones em Americana. Amanhã, sabadão, a partir das 8 horas da noite, o Mr. Jones que fica na rua José de Alencar, número 456, na Vila Jones em Americana. O Juarez manda o melhor também do Pop Rock na versão acústico. Claro, sem a banda The Walls, ele manda o melhor na versão acústica. Beleza? Legal? Ó, oh, eu não posso esquecer de falar que hoje tem este lindo, fofo, gostoso, romântico que vos fala, e acima de tudo, claro, modesto, Marcos Estevam se apresentando no Dona Beleza. Dona Beleza Bar, no centro de Santa Bárbara do Oeste, a partir das 8 horas da noite, o Dona Beleza que fica na Rua 13 de Maio, número 343, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Legal? E agora vamos para aquele bar super aconchegante lá em Barão Geraldo Campinas, o Maria Bonjú, porque hoje é sexta-feira, sextou, bebê! Hoje no Maria Bonjú tem Kaique Ribeiro mandando o melhor do pop rock, do rock também para você a partir das 8 horas da noite. Já amanhã, sabadão, tem Alan Azevedo, duo, na versão duo aí acústico, mandando o melhor do pop e do pop rock para você a partir também das 8 horas da noite. Já domingão tem a promoção das caipirinhas a noite toda. É, e o show, claro, com Bruno Nunes mandando ver nos palcos do Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo, Campinas. Legal? Agora. Aquele recadinho importante para você que faz uso de medicamento contínuo. Nós estamos vivendo o inverno agora também e junto com o clima frio vem os sintomas gripais. Aí você foi ao médico, ele receitou o medicamento para você, seja manipulado ou não. O importante é você contar com a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. É, tem o um endereço na sua tela aí, ó. Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o telefone também na tela para você ligar, o WhatsApp para você mandar uma mensagem. Eles entregam o seu medicamento aí na sua casa, aí no seu trabalho com a taxa mínima. É só você consultar a taxa de entrega porque eles entregam para você aí com muita Comodidade. Farmácia Big Forte Prata 1 é a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Nessa você pode com certeza confiar. Beleza? Legal. Vamos agora à programação do cinema Moviecom do Tivoli Shopping. Então, diretor, roda a vinheta. Nas telas do Movecon do Tivoli Shopping, continue em cartaz Top Gun Maverick. Também em cartaz Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O filme de ação e aventura Jurassic World Domínio continua em cartaz também no MovieCon do Tivoli Shopping. E tem a estreia do filme de animação Lightyear. Legal, essa programação do MovieCon Tivoli Shopping. Programas. Programa legal para você levar a sua garota, o seu garoto, para curtir o melhor do cinema no Moviecom do Tivoli Shop. Pessoal, essas informações então do Boletim Cultural desta sexta-feira. A todos vocês, um ótimo final de semana. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau!